Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão Excel, e no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, porque Juliana me convenceu a fazer um vídeo dando uma olhada nos comentários que a gente recebe, quem que faz isso? O Drauzio Varela? Ah, quem mais? Vários youtubers, ela falou que fez enquete lá no canal, tal, e não sei o que, pra gente fazer que vai ser legal. Então, toca a vinheta, se inscreve aí, o Arthur também está acompanhando a gravação hoje, afinal, o comentário não é só pra mim, é pra todo mundo, já que eu sou apenas o trouxa que aparece aqui pra vocês. Então... Toque a vinheta, um beijo nas meninas e no um chute nos meninos. Vai, podemos começar, Arthur? É, o Arthur é o agente, assim, super, não fala muito palavra. Então vamos lá. Então, Juliana, se você notar aqui, ela deu um print, né? Eu vou ensinar ela a mexer primeiro no PowerPoint. Porque dá uma olhada. Eu tenho uma tela deste tamanho, né? Com um fundinho de tela lá, o um botãozinho bonito, né? Ela deixa o um negócio deste tamanho no meio do negócio. E tem uma ferramenta assim que você pode dar um zoom e aumentar ah, isso vai aí. pode distorcer tudo. Então vamos lá, começando. Giovanni Henrique, alguém já fez aquela piada? Botão, você já deu o um botão? Você sabe por que, que meu nome é botão? Nunca contei. O meu nome é botão porque o meu sobrenome, ele é Rosa. João Rosa. Então quando eu entrei na Gloriosa, desalque né colocar assim então quando joga água você abre o botão aí ficou o botão essa coisa maravilhosa então sim você já deu o botão depende em que sentido Um botão de rosa eu já dei o meu botão por enquanto ainda não foi para roda mas muito obrigado aí Giovanni tá bom vamos para o próximo eu sou um adulto assistindo vídeo-aulas quem aí, é que Diego Vilas Silva eu sou um adulto assistindo vídeo-aulas de Excel e dando ri risadas o que eu me tornei Filosófico, né? Mas tá bom, não sei. Obrigado, Diego Vilas e o que você tornou? Não sei. Tenta assistir bêbado, é mais legal ainda, tá bom? Bárbara Baiva. Essa aqui eu conheci, ela veio no sim. Botão, eu sou o Piracicabana, é uma grande motivação e orgulho ter você e o cabeçudo do Haroldo com canais de conteúdos tão relevantes aqui no YouTube. Parabéns. Ah, eu estava no evento da CIP com o professor Assaf. Não sei se você foi, talvez nos encontremos lá, sou uma carequinha. Um beijo pra você, minha cara Bárbara, muito obrigado pelo carinho, por nos representar e que legal. Tem outros youtubers, Piracicabana? Tem. Então, se tiver aí, vamos ajudar a fazer a terra da pamonha pra frente, beleza? É. Obrigado, Bárbara. Então, ó, falando já que falou aí do Haroldo e do Assaf, o Haroldo é do Economicamente, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, tá? Inclusive, tem a participação do professor Assaf, tanto no meu como no dele. Já tá mais... Marcar essa figurinha do Ginu. Então, isso foi no Como Deflacionar. O próximo, Cristiano Hickman. Vi vários vídeos referentes ao mesmo conteúdo. De fato, o canal mostra uma maneira desse complicado e fácil de como fazer, não só, mas como é a transformação. Parabéns ao botão e a equipe envolvida. Muito obrigado, Cristiano. Um beijo pra você por seguir o canal aí e contribuir. Né? Muito obrigado pelas suas considerações. Eu gostei aqui de você. Muito bom. O próximo, Diogo de Lima sobre Botão fazendo um crossover. O que é o crossover? Ah, botão fazendo um crossover com os melhores do Excel. Sou um militante também contra a mesclagem. Muito bem, hashtag aprendi com o botão. Então, este vídeo foi do meu caro Luiz ali, que ele falou do Power Query. Muito obrigado, Diogo. É, a gente tenta trazer, porque como eu não sei muita coisa, né? A gente sempre está aprendendo, aprender e sempre tem outros grandes caras aí dentro do Excel. A gente sempre tenta trazer aí o pessoal para participar. Então, a nossa porta está aberta para o pessoal aí. Fica o convite para vocês aí que querem compartilhar o conteúdo relacionado ao Excel. 360 NS Games. Isso é uma pessoa, uma empresa, o que, que é? Isto não é uma crítica ao conteúdo e sim a apresentação de vídeo. Ah, esse aqui eu vi! Tudo escuro, este cara barbudo, estilo, a, estilo árabe do Egito, e tem que pular a propaganda toda vez que começa um vídeo no YouTube. Enfim, por mais que eu possa aprender muito esse canal, o ódio que sinto me faz boicotar esse canal. Rapaz, tá com ódio de mim, aqui, rapaz. Olha aí, talvez tem mais gente que pensa igual. Fica à vontade pra sentar a bucha aí, o 360 NS Games. O que, que nós temos pra falar? Tudo escuro, tá? Não sei se tá escuro. Aumenta a luminosidade às vezes aí da sua tela, porque os primeiros vídeos eu até falam pra você que tava escuro, que a gente tá aprendendo a fazer. Agora o outro aqui tem uma luz que quase me cega. Esse cara barbudo, estilo árabe do Egito. Tem árabe do Egito? Não sei, eu vou procurar na internet. <risos> árabe do Egito árabe egípcio, aí, tem Arthur árabe egípcio, descende do árabe trazido à região durante a conquista islâmica do árabe você não gostou da minha barba, é, querido? não tem problema, eu vou tirar ela quando a gente bater 100 mil inscritos promessa pra você, né? E ainda tem que pular essa propaganda toda vez, aí você não tem que conversar comigo, você tem que conversar com o YouTube quem coloca a propaganda no começo não só do meu, mas de todos os vídeos que você vê é o próprio YouTube, gostaria eu de colocar pra ganhar o dinheiro que vem desses caras, porque não vai ser nenhuma, beleza? E outra coisa, só pra fechar, é YouTube, né? Os seu tubo, não o um tube, tá bom? Muito obrigado e obrigado pelo comentário. Benê Noronha, esse é figuraça a gente participa de vários grupos de Excel junto, Boa, tão cabra bom, queria ter um filho assim, muito show, não queria porque eu já dei um monte de trabalho pra minha mãe e não queira ter isso, Benê, um beijo pra você querido, obrigado, e o Benê é um dos caras que mandam pra caralho de Excel e nunca aparece aí, né, nunca não né? ele tem o ele tem canal, será o Benê? se você tiver canal, depois você manda aí, velho porque eu não achei, enfim, ele sempre compartilha as coisas, via aonde? Tá Benê Noronha, enfim, Benê depois você manda o canal, a gente põe na descrição beleza meu amigo, o que importa é um beijo pra você a gente tá sempre junto lá. Orleã Costa, sexy. Me diverti muito, parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado, meu caro Orleã, e parabéns aí pela sua sensualidade na foto. Diogo de Lima Sobreira. Botão, o cara mais esculachado. Muitíssimo obrigado. Isso foi um elogio? Eu não sei, mas tá bom. A Juliana deu coração por você ali, o Diogo, mas tá bom. Pedro Luiz, qual é o problema de mesclar células, desde quando saber mexer no Excel ou mesclar células? Se o recurso não fosse necessário, não estaria disponível. Nunca tive problemas com isso, santa paciência a vocês, esse aqui tá meio amargurado também. Daí o nosso querido Luiz do Mais Que Planilhas, um beijo Luiz, respondeu, olá Pedro, a mescla pode atrapalhar, por que, que eu fico lendo se tem ali, não precisa, né? Enfim, aí vem embaixo, tira eu daí, ok, se joga pra cima, Luiz, só não podemos dizer que alguém não sabe mexer no Excel simplesmente porque mescla células, seu bo amigo botão poderia forçar menos a barra. Pensar um pouco menos nas piadinhas sem graça <risos> e mirar no conteúdo, só isso, por, obrigado por responder. Bom meu caro Pedro, primeiro eu peço desculpa se você ficou dodóizinho aí que eu falei, quem ah, não sabe mexer no Excel simplesmente porque mescla célula, é simplesmente uma força de expressão para a gente reforçar aí que o mesclar célula é um recurso não tão interessante que pode limitar aí o uso de uma série de ferramentas. Se você não teve nenhum problema ainda com, mesc com mesclar células, é provável que você seja um usuário bem inicial do Excel, que algumas ferramentas demandam aí alguma certa estrutura que a questão de mesclagem ela não, ela não permite, tá? Então primeira coisa. Outra coisa da piadinha sem graça, o canal é meu e eu simplesmente faço o que eu quiser. Se você não gosta de piadinha, vai assistir lá o canal do Trovato. O Trovato é um puta cara sério, então fica à vontade para ir pro canal dele, certo Artur? isso aqui é o problema? Aí você entra no canal do Trovato? Aí tem lá, ah, mas é porque o Trovato ele fala muito devagar, ele enrola muito. Porra, bota no 5, a velocidade. Aí você entra no Guru, no Lula ah, mas o guru fala muito rápido coloca no slow motion querido para de encher o saco, volta no old school. Então, pega o livro aí, ó, e vai lá e lê e tenta desenvolver as coisas sozinho. A gente já pega, gasta um puta tempo aqui, um conteúdo, não só eu, outros casos qualquer uma pessoa que se disponibiliza a colocar o um negócio pra que fica. Eu não sei o que, o cara fala rápido, aí oh, o cara não sei o Aí eu não gosto do Cristiano Galvão, porque o Cristiano Galvão fala o estilo carioca dele me irrita. Ah, meu, vai arrumar o um lote pra capinar e Para de ficar enchendo o saco do, no YouTube, né? A gente tem crítica aqui no YouTube, né? A gente aceita crítica, sugestão. Então é super bom. Agora, você tá entrando no canal de forma voluntária, né? Não é igual assistir TV que a propaganda se aparece lá, você tem que assistir. Você tá entrando porque você quer. Aí você pega e ainda fica criticando de forma meio. porque o cara faz piadinha. Ah, a cara é a lá do. que faz os dashboards, esses dias reclamaram porque ela tava tocando música no fundo do vídeo. E aonde já se viu um professor dar uma aula com o fundo. Ah, meu, porque o meu professor ele não coloca a música ao fundo. Vai assistir a aula do seu professor, então, querido? Não me enche o saco. Ela não foi lá pra você assistir o vídeo dela. Beleza? Só isso, você... eu você, eu sei, juro que funciona. Você quer que eu fale alguma coisa? Eu não tô bravo, só avisando é que tem um monte de gente, não só no meu, a gente discute isso nos fóruns de Excel, que o cara entra lá e fica criticando algumas coisas. Cara, pai, porque o cara fala muito rápido, eu tenho que ficar voltando o vídeo toda hora. Meu amigo... Ah, meu amigo, você já tá? Você quer fazer um do seu jeito? Paga pro cara que ele vai te dar uma aula particular e pô. Beleza? Professor Chano Galvão falando direto aqui de Nova York e hoje eu vou mostrar uma dica. Mas não é a soma não, é uma soma fodida. Cristiano, um beijo pra você. Posso seguir aqui depois do Pedro Luiz? O Benito Savastana? bosta. Assim, ô Pedro, um abraço pra você, obrigado às suas considerações. mas é verdade, se você não quiser ver coisa, vai ver o canal do Alessandro Trovato, o Lorde do Excel. Beleza? Tem alguém me ligando aqui, isso que eu não consigo atender agora. Alô? Sim, senhor. Combinado, meu querido. Um beijo, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Mandei um beijo, nunca vi o um cara. <risos> Nunca vi o um cara. Edivan Batista. Uma das coisas que observe é a falta de material Excel em planilhas. Precisamos de exemplo de banco de dados ou onde podemos conseguir. Para práticas, eu é mesmo, galera. Exemplo, banco de dados de vendas, departamento pessoal, materiais diversos, que leva né, os discípulos a exercitar o raciocínio dessas aulas que são muito trabalhosas para elaborar. Você acha que já respondeu a pergunta, meu caro Edivan? As aulas são trabalhosas para cacete para elaborar, então a gente já disse, eu e outros, várias pessoas que trabalham com disseminação de conteúdo. Infelizmente, não tem nenhum banco de dados públicos, né? E que a gente possa disponibilizar essas planilhas. É, quiser isso, você tem, infelizmente tem que pagar para fazer o desenvolvimento de exercício. Ah, da Microsoft tem modelos prontos, né? Mas assim, é, acho que a linha de raciocínio, né? O que que é interessante? Qualquer é exemplo que a gente mostra aqui, eu tô mostrando conceitos das ferramentas. A aplicabilidade que você vai dar no dia a dia, ela acaba sendo uma responsabilidade do usuário. Porque tem cara que mexe com cana, tem cara que mexe com batata, que tem gente, cara que mexe com calcinha, tem gente que mexe com boteco. Assim, a aplicabilidade da ferramenta do conceito é você que que dá no seu nicho. Mas muito obrigado pelo comentário e a gente vai aí trabalhando, eu não sei se você tivesse alguém depois que ver esse vídeo tiver algum site que manda, eu desconheço, beleza? Vamos pro próximo Pedro Luiz, humorzinho forçado, hein meu caro, deveria se preocupar mais com conteúdo e você é entrar no canal que não tem humor, fique à vontade para assistir o canal que você quiser, o canal é meu se eu quiser fazer piada sem graça ou sem graça ou com graça, fique à vontade, pode se inscrever e dar dislike aí. Então, Pedro Luiz, obrigado pelo comentário, mas vaza fora, a gente não precisa de você. Playlist do Excel. Valeu, botão. Na brincadeira, a coisa flui melhor. Esse aqui eu li também, né? A coisa entra melhor quando você está rindo? É. Juliana, entra melhor quando você está rindo? A pergunta foi para mim. Olha, eu acho que entra mais fácil, né? Provavelmente, a negócio entra melhor sim. Obrigado, viu, playlist do Excel. Olha quem tá aqui. Botão com todo respeito. Você é um arrombado. Vou usar agora essa solução, caiu como uma luva. É o rombo dos rombos. Valeu, mestre. Então, um beijo para o meu querido Benê Noronha e o Cláudio José, que falou arrombado. Acho que é arrombado. O Benê é lá de cima do país. Acho que é arrombado um o negócio para intensificar uma coisa que é extremamente legal. Pelo menos acho que foi essa a conotação que ele quis dar. Beleza? Próxima. Olha aqui. Alessandro Trovato, o Lorde, o Monstro. É. Olá, eu sou o Alessandro Trovato e esse é mais um vídeo do meu canal. Parabéns João, mais um vídeo sensacional. A edição das aulas do cachorro. Trovato, você sabe que eu te amo. Um dos caras mais como é que eu posso dizer? Bonzinho. O Trovato, ele é um lorde. Acho que o pior palavrão que ele falou na vida dele foi bumbum. O cara que fala mal do Trovato é um bosta que nunca conheceu ele, tá? Então o Trovato é um cara de coração enorme, tá sempre disposto a ajudar os outros. Fudido, bateu mais de 100 mil aí inscritos no, no canal dele. Um cara que merece de tudo de bom. Trovato, um beijo pra você para pra Márcia qual que é o próximo? Marcos Alexandre. Pinguço do Excel, kkkkkk. Você botão sempre dando show nesta ferramenta que para mim é uma cerveja gelada no deserto. Sucesso sempre. <risos> Poeta, né, velho? Pinguço. Eu não gosto de pinga pra caralho. Se você algum dia me encontrar e quiser dar um presente, me dá pinga que eu adoro, tá? E eu parei de beber. Hoje eu não tô bebendo. Eu tô com vontade. Mas eu vou viajar. Daqui a pouco não pode. Obrigado, meu caro Marcos Alexandre. Gabriel Rizzi, Crossover. É aquela coisa da participação, né? Melhor que Guerra Infinita, aí eu sei o que, que é, que é o negócio dos do, do super-heróis. Tá ali, quem tá ali? João Benito Savastano, o mestre das panelas elétricas do Excel, um cara maravilhoso também. Um beijão pra você, meu caro Benito, aprendi pra caralho na vez que ele veio aqui. E eu peguei o conteúdo dele e fico picando, né? Então, apesar de eu falar isso, tem um monte de gente que fala, ah, aprendeu com o Benito, é, aprendi com o Benito pra caralho. Ítalo Ramos, cheguei aqui pela indicação do Laender Alves, o guru do Excel. Muito obrigado, Ítalo, pelo comentário. E um beijo para o Laender Alves, o meu guru do Excel. Um cara que é, acho que é o cara mais inesquecível do botão do Excel, que foi o primeiro cara a vir aqui quando a gente. Nós somos ainda uma bosta, mas a gente era uma bosta menor ainda. Então foi o cara que abriu as portas aí para a comunidade do Excel e ajudou a gente a dar uma alavancada no canal e nos apresentou para grandes caras do tal do crossover aí que a gente traz. Então, Laender. Você é um cara inesquecível aqui pra gente. Você tem portas abertas. Quando você quiser vir gravar aqui, o canal é simplesmente seu. Você fica à vontade, meu amigo. Um beijo na sua careca e um beijo pra Karine também, Danilo Souza. Porra, eu fico desinscrevendo todo o vídeo só pra me inscrever de novo. Ah, então eu sei que eu entro lá e tenho uma determinada de volta, desgraçado. Obrigado aí, Danilo, pela, pela, pela consideração, pelo porra e pelo hahaha. -ha -ha. Vamos lá. Acabou, Juliana. Então é isso, moçada. Muito obrigado aí pelas considerações. Era isso que tinha que fazer? Que legal, né? Daqui um tempo, quando a gente tentar ser famoso, assim, né? A gente pega e vai lendo os comentários aí. Mas no geral, muito obrigado pelas críticas e sugestões. Chega muita coisa legal. A gente aprende muito com o canal, desenvolve vídeo. Tem coisa que vocês colocam lá que eu não sei fazer. E a gente pesquisa e tenta desenvolver o conteúdo. E pra você que fica, como eu já coloquei nos comentários, enchendo o saco. Porque o cara fala rápido, devagar, com música, sem música. Com careca, vai arrumar um lote pra capindar, né? Ninguém obriga você a assistir a nenhum conteúdo que você tem no YouTube. Isso não é invasivo. Você tá aqui porque você quer. Então, se você não tá gostando, o mesmo tempo que você tá perdendo tempo colocando comentário ofendendo os outros, vai ler um livro lá e tentar fazer sozinho. Não vem encher o saco. É isso, Juliana. Obrigado aí dos elogios. O Arthur não aparece. Ele só vem pra encher o saco. Ah, se inscreve aí no canal. Obrigado.